Você já se perguntou por que, que algumas pessoas parecem ter tudo o que desejam com simplicidade, enquanto outras pessoas lutam constantemente para ter o básico e isso com muito esforço? Bem, a resposta a essa pergunta está nas leis do universo, que são um conjunto de princípios atemporais que governam tudo ao nosso redor. E através dessa série de vídeos, você terá acesso a uma explicação de fácil compreensão e um guia prático para viver em harmonia com o universo e alcançar tudo que você deseja e merece ter. Essas leis são aplicáveis a todos no universo. E para iniciarmos a nossa série de vídeos sobre as leis do universo, vamos começar com a lei da compensação e como essa lei pode transformar a sua vida. Então, vem comigo! Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Misael Michel, professor, escritor e treinador comportamental. Eu sou escritor desse livro aqui, Os Códigos da Manifestação. Eu estudo sobre as leis universais há mais de sete anos. Inclusive, eu fiz a tradução livre da obra Working with the Law, de Raymond Hallwell, que foi publicada originalmente no ano de 1939. E essa tradução livre eu chamei de Trabalhando com as Leis do universo. E quando se fala sobre as leis universais, a primeira lei que vem à mente, qual que é? Qual que é a primeira lei que vem à mente? A lei da atração, não é mesmo? Pois é. Só que, o que talvez você não saiba é que existem algumas leis que regem o universo. E essas leis são como regras que você deve seguir caso você queira ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Nenhuma lei é mais importante que a outra. Na verdade, uma complementa a outra. E todas essas leis, se usadas corretamente, garantem harmonia, felicidade e evolução. E hoje, em nosso vídeo de estreia, vamos falar sobre a lei universal da compensação, que é uma das leis que governam Universo E através da mesma, você entenderá como as suas ações e escolhas podem reverberar por toda a sua vida. E ao longo dessa conversa, vamos explorar o significado da lei da compensação, como ela funciona e como você pode usá-la para criar uma vida mais feliz, próspera e satisfatória. Então, vamos ao que interessa. Certo, então o que é a lei universal da compensação e como podemos defini-la? Bem, a lei universal da compensação é uma das leis fundamentais do universo, também conhecida como a lei de causa e efeito, a lei da ação e reação, e alguns a chamam também de a lei do karma. Ela afirma que todas as nossas ações têm consequências, e essas consequências podem ser positivas ou negativas, dependendo do tipo de ação que estamos realizando. De acordo com a lei da compensação, todas as ações que fazemos geram uma energia que é liberada ao universo e essa energia pode se manifestar em nossa vida de várias maneiras, como situações favoráveis ou desfavoráveis relacionamentos positivos ou negativos, saúde ou doença, e assim por diante. A lei da compensação também afirma que as nossas ações têm um impacto não apenas em nós mesmos, mas também nas pessoas ao nosso redor e no mundo como um todo. Se realizamos ações positivas, essa energia positiva se espalha para os outros e contribui para um mundo melhor. Se realizamos ações negativas, olha o que acontece. Essa energia negativa também se espalha e pode causar danos aos outros e ao mundo. Ou seja, tudo o que fazemos ou pensamos, quer seja bom ou seja ruim, terá uma consequência. E essa consequência pode ser imediata ou pode demorar anos para se manifestar. Mas ela sempre virá. A lei da compensação é uma lei justa imparcial, que opera independentemente da sua vontade. Você pode entendê-la também como uma lei de equilíbrio e justiça. Ela garante que as ações que tomamos serão recompensadas ou compensadas de alguma forma. Certo, muito bem. E como a lei universal da compensação funciona? É muito simples. Cada ação que realizamos tem uma consequência correspondente. Se realizarmos uma ação positiva, receberemos uma consequência positiva. Se realizamos uma ação negativa, recebemos uma consequência negativa. Está fazendo sentido? Mas entenda algo. A lei da compensação não é uma lei linear. O que, que isso quer dizer? Nem sempre podemos ver a conexão direta entre a ação que tomamos com a consequência que recebemos. Por exemplo, pode haver uma ação que tomamos hoje que só terá uma consequência daqui a 10 anos. Às vezes pode levar tempo para que a energia que liberamos seja devolvida a nós. Além disso, ao contrário do que você pode estar tá pensando, a lei da compensação não é uma lei de punição. Ela é simplesmente uma lei de causa e efeito. Se tomarmos uma ação negativa, não seremos punidos por isso. Ao invés disso, a ação negativa terá uma consequência negativa. Através de outro ponto de vista, entenda isso como, vai lá, uma lei de justiça. A lei da compensação também afirma que não podemos escapar das consequências de nossas ações. Mesmo que pareça que estamos escapando impunes por um tempo, a energia que liberamos sempre retorna a nós, de alguma forma. Entenda essa lei como uma lei de justiça, como eu acabei de falar. E traga isso para sua consciência. Pois, aceitando ou não, ela vai continuar trabalhando no seu mundo individual e influenciando no mundo ao seu redor. Em última análise, a lei sempre se aplica. E agora vamos à pergunta que não quer calar. Como você pode usar a lei universal da compensação para melhorar a sua vida. Bem, o conceito é simples. A aplicação, nem tanto. Mas eu te garanto, vale a sua atenção e vale a sua dedicação. Agora eu vou listar algumas ações para você executar e usar a lei universal da compensação para melhorar a sua vida e o seu mundo como um todo. tá? A primeira ação é a seguinte. Pratique a bondade. Quando você faz algo bom pelos outros, isso cria um efeito positivo que retorna para você. Então, pratique a bondade sempre que puder. Ajude os outros, dê a alguém um elogio sincero, pratique a caridade, assim como a generosidade, que existe uma diferença entre um e outro, sorria para um estranho na rua, evite discussões estressantes como discussões no trânsito, evite julgar as pessoas, ao invés disso, sorri mais, elogie mais e abençoe mais. A vida está difícil, de coração, eu te entendo. Mas separe as roupas e calçados que você não usa há mais de seis meses. Prepare três marmitas que pode ser de um almoço que você fez para sua família. Prepare só três marmitas e leve para algumas pessoas necessitadas. Você não vai conseguir ajudar ou contribuir com todo mundo. Mas este pouco que você for fazer trará a sua consciência, a verdade de que a sua vida não está tão ruim assim. E acredito no que eu estou te falando. No momento que você fizer isso, a sua própria consciência trará a você a sensação de que o que você está fazendo é certo. Porque você receberá uma sensação de contentamento. Ação número dois é cultivar os seus pensamentos positivos. Você tem uma média de 70 mil pensamentos diários. Os seus pensamentos também têm um efeito na lei da compensação. Se você pensa de forma negativa, isso pode trazer negatividade para a sua vida. Por outro lado, se você se concentra em pensamentos positivos, isso pode atrair coisas positivas para sua vida. Portanto, cultive pensamentos positivos. Quando vier à sua mente pensamentos negativos, Traga à sua consciência pensamentos de vida, saúde, prosperidade, bondade e harmonia. Faça disso um ritual e, aos poucos, você verá que nenhum pensamento negativo vai te abalar novamente. Ação número 3 é ser responsável por suas ações. Lembre-se que tudo o que você faz terá uma consequência se você trazer, obviamente, a sua consciência essa verdade. Então seja responsável por suas ações. Se você cometeu um erro, reconheça este erro e tente corrigi-lo. Se você fez algo bom, celebre isso com alegria e gratidão e procure fazer ainda mais. A quarta ação é liberar perdão. Viva e deixe viver. Eu sei que aqui eu vou pegar um tanto num lado mais emocional, porque liberar perdão não é tão simples assim e não é tão fácil. Vamos colocar as cartas na mesa, não é mesmo? Se alguém te magoou no passado, entenda isso. É fácil se prender a sentimentos negativos em relação a essa pessoa, não é mesmo? No entanto, esse sentimento negativo pode trazer mais negatividade para sua vida. Em vez disso, pratique o perdão. E se desprenda da energia negativa que está trabalhando na sua vida. Vale colocar que... Perdoar não é voltar a gostar de tal pessoa novamente ou ter que aturá-la novamente por mais um tempo e assim por diante. Perdão tem mais a ver com liberdade, com a sua liberdade. Você não precisa nem conversar com tal pessoa. Apenas libere perdão de forma verbal para ela. E isso pode ser até mesmo na frente do espelho. Entenda que fazer isso fará você se desconectar emocionalmente e energeticamente de tal pessoa. E acredite, liberar perdão é um dos fatores que podem desbloquear sua vida em muitos sentidos, principalmente na sua vida financeira, tá? Então, viva e deixe viver. A quinta ação é agir com integridade. Haja sempre com integridade e honestidade. Isso o ajudará a construir uma base mais sólida, nas suas ações, assim como te fará evitar situações negativas que possam surgir de comportamentos desonestos. Lembre-se, a lei da compensação é uma lei natural e sempre estará presente em nossas vidas. Então, haja com bondade, haja com compaixão em relação às outras pessoas. Isso pode levar a resultados positivos e a uma sensação de satisfação pessoal. Lembre-se de que a Lei da Compensação não é uma regra rígida ou uma punição, mas sim uma oportunidade para aprendermos, para trazermos à nossa consciência o sentimento de aprendizagem. E isso fará com que você cresça como ser humano. Ao adotar essas práticas ou essas ações que eu acabei de citar, essas cinco ações, no seu mundo individual, você pode melhorar as suas ações, os seus pensamentos, assim como as consequências que você terá, tornando-se, assim, uma pessoa mais positiva e compassiva. Bem, esse foi o primeiro vídeo da série sobre as leis do universo e discutimos de forma rápida e facilitada sobre a lei da compensação. Eu dei para você cinco ações para você executar na sua vida de agora em diante que fará com que você use a lei da compensação de forma correta na sua vida, para que você... Também, da mesma forma que você libera uma certa energia, você receba novamente a mesma energia. E detalhe, você não sabe quando você receberá. Então, faça o melhor que você pode fazer, tanto internamente através dos seus pensamentos, assim como externamente no seu mundo e no mundo ao seu redor. Em nosso próximo episódio, vamos ter uma conversa sobre a lei do pensamento. Como essa lei funciona? e como podemos aplicá-la em nossas vidas para criar ou atrair a realidade que desejamos. Enquanto preparamos o próximo episódio, eu vou deixar como sugestão um vídeo aqui no meu canal, onde eu falo sobre a lei da vida. Se você tem interesse nesse vídeo, ele vai estar passando em algum lugar aqui nesse vídeo, tá bom? Fica à vontade para assistir. Se você quer dominar as Leis do Universo e trabalhar de forma inteligente com elas, aprendendo de forma mais profunda, você pode ter acesso ao programa Trabalhando com as Leis do Universo. É um material em áudio que você pode ouvir onde e quando você quiser e você pode fazer download dos áudios, inclusive. E para você que está assistindo esse vídeo, eu deixei um cupom de desconto sensacional através do primeiro link da descrição. É a sua chance de jogar o jogo criativo do universo entendendo as suas regras, tá? Então, fica à vontade. Primeiro, o link da descrição. Se você é novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o lembrete das notificações. Gostou do vídeo, então? Já sabe, né? Deixe o seu like. E também compartilhe esse vídeo com cinco pessoas. Quais são as cinco primeiras pessoas que vieram à sua mente agora? que você sentiu de compartilhar, tá? Então compartilha com essas pessoas. Tamo junto. Me conte aqui nos comentários o que mais fez sentido, o que você não sabia sobre a lei da compensação e sobre alguma lei que você gostaria que eu compartilhasse de forma clara, simples e direta, como foi o caso dessa lei, tá? Me escreva aqui abaixo. Um grande abraço e nos falamos em breve. Até lá.